Estamos muito contentes de estar também aqui em Óbidos, que temos que confessar que algumas das modas que, que nós tocamos foram preparadas aqui em Óbidos. Já Bonito. fui. há muito tempo, outros anos. E, e quando chegamos aqui hoje e miramos uns para os outros e começávamos a chorar. A chorar? Estávamos a chorar todos. Só a pensar nos outros anos que estivemos por aqui e fomos muito felizes. Inclusive já toquemos aqui, só que não estava tão bem preparado, não é? Mas... Nem nós. <risos> então, cantamos o Canedo. Olha, por falar nas animações bárbaras. o Canedo está borracho de vinho e aguardiente. E é uma moda que me ensinaram a já aos vidros e nós continuamos a cantá-la. Canedo estava o racho de vinho e da guardete. Canedo estava o racho de vinho e da guardete. Mantou tocar a gaita no meio de toda a gente. Mantou tocar a gaita no meio de toda a gente. Canedo não podia, querer o sagrado. Canedo não podia, querer o sagrado. Tocaram um a rebate, pra ele botar a mano. Tocaram um a rebate, pra mano. Ele... Já mataram o canelo, mas não fui na sua terra Já mataram o canelo, mas não fui na sua terra Pois o santadão da Foi sendo a marca delante da cabina Foi o santadão da marca delante da A gente ainda se lembra daquela maldição A gente ainda se lembra daquela maldição Fizeram a barragem, fogoram o xantantão Fizeram a barragem, fogoram o xantantão Canedo está burrado de Chudrinho e ao Cortente. Canedo está burrado de Chudrinho e ao Cortente. Mandou tocar a gaita no meio de toda a gente. Mandou tocar a gaita no meio de toda a gente. E amadoram o canedo, mas não foi na sua terra. E amadoram o canedo, mas não foi na sua terra. Pois sentam na do de da capilha. Pois sentam na do de da capilha.